salve rapaziada eu entrei aqui só pro só pro Bob concluir uma pergunta que eu fiz que estava interessante a última mas depois que dá uma hora de transmissão a é... o insta corta automaticamente então daí sempre quando o convidado está no meio da da resposta aí eu aviso ele que que o Insta vai cortar, pra gente só concluir, né? Pra não ficar... Salve! Pode seguir. Bora! esperar o pessoal entrar de novo aí, o pessoal que tava gostando de acompanhar, vamos ver aí, que esperar aí, agora tá com o chat ativo aí. É, demorou. Legal, mano, essa pergunta aí é boa. É, é muito boa, mas aí eu tava explicando como que funciona o processo, né? Sim. A, a pergunta Essas era, perguntas complicadas faz... são sempre boas. A pergunta era... O que fazer quando a plateia volta só nos MCs famosos e acaba esquecendo dos outros, né? Tipo isso. É, né? Porque acaba rolando essa, essa, esse destaque que você já falou, que é natural, né? Que com o tempo, alguns lendo destaque e simpatia... E aí, tem os caras que além de ser bom, é talentoso, trabalhador, é simpático, galera curte e acaba gerando um, é, gera um desequilíbrio, né? Isso é isso que eu falei, meu tipo de 100 pessoas para virar umas duas ou três. ali... É, já é lucro, tá ligado? Porque nem todo mundo vai conseguir chegar no caminho do sucesso, mano De ser re, re, reconhecido De você... Porra, mano, é muito difícil pra você chegar, tá ligado? Mano? Não é fácil Aí, cara, o que acontece? Os MCs eles começam no mesmo nível Aí esses dois ou três começam a se destacar Começa a ter panela pra eles Aí eles sobem mais ainda Aí quando eles chegam no nível Muito alto As mesmas pessoas que subiram eles começa a apedrejar eles e começa a querer destruir eles. É isso que acontece. Tá ligado? Sim. É isso o que acontece com todos os MCs, mano, que já passaram por esse processo de crescimento de público, de ficar famoso. Começa do zero, junto com os amigos, se destaca entre os amigos, começa a ser o queridinho da plateia e os amigos ficam com raiva, depois fica muito famoso e a plateia que cresceu ele, começa a pedrejar ele e derrubar, e ele quer parar de batalhar. Ah, mano, não quer não sente mais vontade. É isso que acontece. Esse é o processo natural, <risos> tá ligado? Pode crer. Pô, é interessante isso, e acho que isso acontece em vários setores na vida. O cara quando vira chefe, por exemplo, trampa com C, o cara é uma gente fina, se todo mundo adora o cara, aí ele vira chefe e começa a ter que tomar umas atitudes drásticas, e aí muda todo o cenário. É, cara, é chato isso daí mesmo, mano, isso daí é foda, é, é um pouco diferente, mas é um, tem a ver, tem a ver a teoria aí mesmo e Realmente, tipo assim, as pessoas começam a enxergar a pessoa de outra forma Acho que ela ficou rica só porque ela tem seguidores, tá ligado, mano? Tipo, Sim. é inveja, mano, inveja é um bagulho muito louco, tá ligado, mano? A pessoa nem sabe Sim. o quanto ela se dedica, o quanto ela trabalha por isso que eu tenho a maior admiração por vários MCs que são dedicados, tá ligado? Tem MC que é carona, mano. Tem MC que é carona pra caralho, mano. Carona é que pega embalo e vai, mano. Mas tem os MCs que se dedicam, mano. Tem, mano, estuda, treina, batalha pra caralho, mano. Roda várias batalhas, investe na carreira. Mas tem MC, mano, que vive só de status mesmo, mano. Não se dedica, é folgado. É, é comum, mano. É seres humanos, mano. Tá ligado? Normal. Tá ligado. Ó, oh, oh, Bob, faz um... me indica um MC aí, porque na sua opinião é correria pra é, eu trocar uma meu... ideia com ele na live. MC correria pra caralho, mano. O Andrade, brother. Pô, o Andrade é correria mesmo, né, mano? O Andrade é correria, mano. Ele organiza a Batalha da Leste, a Batalha da Leste você conhece, que já tem mais de 10 anos aí. Oito anos, eu acho que é. Não, eu acho que deve ter uns dez anos já de batalha. Tem uns dez né, anos. É. Então, ele tá na, na linha de frente agora, mano. Ele também se dedica musicalmente com a Records, tá ligado? Ele faz parte do nosso time musical. Enfim, ele tem vários projetos, mano. Um moleque muito correria, mano. Trabalha pra caralho, merecedor, tá ligado? Tem uma música de 30 milhões aí. Que, tipo. Nem, nem o Drake tem música de 30 milhões, tá ligado? Tipo. Algumas, Caramba. né? Tem, tem música do Drake que já passou 30 milhões, mas tem música dele que não bateu 30 milhões e o Andrade já bateu, tá ligado, mano? Pô, que louco, cara. O nome do, do Andrade é Thiago, né? É... Do Andrade, velho. Cara, não... É Pedro? Pedro. Pedro. Cara, eu, inclusive eu acho que ele tá, na, ele tá no meu grupo de meio que de treinamento, que a galera que se cadastra que nós troca umas ideias de treino, de que eu faço uns vídeos fechados, eu acho que ele tá lá. Vou dar um salve nele, sim. Dá, mano. O Kant também é correria pra caralho. Só que agora o Kant tá como, mano? O Kant é um cara muito, muito correria, velho. Tá ligado? Que tipo assim, as coisas na vida dele tá dando tão certo por conta de tudo que eu te falei, que ele trabalhou, se dedicou. Mano, o Kant é o cara que mais bizarro que eu já vi em questão de trabalho, tá ligado? De se dedicar, de treinar. Ele treinava oito horas por dia de rima contra a parede. Ele falava, vamos fazer uma sessãozinha aqui de treino. Ele cronometrava. Dava seis horas depois ele tava terminando o treino dele. Era bizarro, porque eu via de perto, ele ficava aqui dentro com a gente, aqui fazendo esses bagulhos, tá ligado, mano? Então, tudo que ele bizarro. tá hoje, mano, é fruto de muita dedicação, mano. Muito trabalho, tá ligado? O Kant é bravo. Sim. Pô, da hora. Satisfação, Bob, de trocar essa ideia aí com você, compartilhar esses conhecimentos aí com a gente. Muito bom. E é, eu gosto, eu trago essa, essa ideia aqui justamente para o público, para o meu público, para o seu público, pro o nosso público em comum ver é, o quanto. para desmistificar o talento, desmistificar o sucesso na, na música e na arte. Essa é a proposta. Sim, cara, porque, velho, tem, acontece, tá ligado? Acontece muito de pessoas explodir da noite para o dia, mano. Mas, mano, não é um segredo você ficar fazendo as paradas cruas, tá ligado, mano? Molecada, mano, cara, tá achando que tudo é muito fácil, mas não é, mano. Não é, nunca vai ser, tá ligado? E se você subir rápido, você vai cair rápido, mano. Essa é a parada, tá ligado? A Batalha Sim. da Aldeia, mano, a Batalha da Aldeia, ela subiu rápido, mano. Mas a história das pessoas que tem por trás dela já era de mini-duque, tá ligado, mano? Era um trabalho que tava sendo feito já há muito tempo atrás, Entendeu? Sim. Então, tipo assim, não é... A gente subiu rápido, mano, mas a história das pessoas que trabalham por trás já são antigas. Então elas não se emocionam fácil, tá ligado? Eu, eu sou uma pessoa que eu sou emocionada em algumas questões, mas em questão de hype, mano, de saber que porra, mano, eu nunca mudei minha essência, tá ligado? Nunca, mano. Meus amigos do interior, mano, eles falam, você é a mesma pessoa, brother. Eles... eles... Mano, eu sinto o maior orgulho de ouvir isso, tá ligado? Porque os caras falam, Bob, você é o mesmo, mano. Você não mudou nada, mano. Você ainda continua com as mesmas palhaçadas. Você ainda dá atenção pra nós. Porque eu tenho eu tô no meu grupo dos moleques do interior lá. Todos os dias eu tô trocando ideia com meus irmãos, velho. é Meus irmãos, as pessoas que estavam comigo antes de eu ser o Bob 13, que é hoje aí pra todo mundo, tá ligado, mano? Eles me conhecem de verdade. As pessoas que estão me assistindo aqui agora, elas me conhecem dos vídeos do YouTube, provavelmente. E, e tá ouvindo um pouco mais sobre mim aqui pra você, tá ligado, mano? Então, ela... é isso que elas me conhecem às vezes, mas, pô, quem viu o Bob 13 lá atrás, mano? Trabalhando de cerveja de pedreiro, trabalhando de carteiro, trabalhando na prefeitura, trabalhando, passando em concurso, fazendo faculdade. Essas pessoas me conhecem de verdade, tá ligado, mano? Sim. Então, pronto. É essas ideias, entendeu, mano? Então, ah, por isso que eu falo, mano, as pessoas vão lá e comentam nos vídeos, mano, hater, hater é a raça mais imunda que eu, que eu já vi, tá ligado, mano? Porque <risos> uhum. eles, pegam, eles pegam qualquer coisa pela metade, eles veem o um comentário que tá mais curtido e reproduzem, tá ligado, mano? Eles copiam o um comentário mais curtido e fazem ali pra conseguir uma atenção e xinga de graça, tá ligado, mano? Tá ligado? E eu, eu, eu me envolvo em polêmicas, tá ligado? Porque eu respondo os bagulhos, só que eu respondo errado, mano. A parada é a seguinte, mano. Eu, a minha vida se consiste em estar tá certo e responder errado, aí eu saio por errado. Tá <risos> tá por, causa, por causa dessa emoção, mano. Eu não filtro as coisas, às vezes eu vou lá e falo, respondo, que eu tenho que responder mesmo e pau no cu e já era. E... É agora que nessa, nesse crescimento, nessa responsabilidade, eu tô colocando o pé no chão, mano, respirando, já não cometo mais os mesmos erros, tá ligado? Mas, porra, velho, não pago pau pra ninguém não, tá ligado, mano? Essa é a realidade. Não pago pau pra ninguém, mano, e eu não quero que ninguém pague pau pra mim não, mano. O bagulho é você fazer, o que socorre corre, mano, certo pelo certo sempre, mano. Agora, tem gente aí que surfa no hype dos outros, tá ligado? Tem gente que gosta de ver a desgraça. E faz conteúdo em cima das outras pessoas, mano, só desmerecendo, só desfavorecendo, tá ligado? Isso pra mim, velho, não vale a pena, tá ligado, mano? Crescer na vida assim não, mano. Você tem que crescer na vida, crescer nos outros, tá ligado, mano? Não diminuindo os outros. Exato. Por isso que a batalha da aldeia é isso, mano. É crescer, crescer nos outros, mano. Graças a Deus, mano. Sem diminuir ninguém, mano. Pô, da hora. Acho que esse é o conceito. E acho que algumas coisas crescem externamente quando você consegue crescer internamente. Se, se a coisa cresce antes por fora e por dentro, você não está pronto, você volta, né, cara? É muito fácil voltar ou estar abaixo de onde você veio. As pessoas pensam também que não, é, que não é comum, mas é comum, sim, você voltar. Não importa onde você esteja, sempre tem um cordão que pode botar você onde você estava de novo ou pior. É, cara, eu acredito que regressão... É uma parada que, tipo, dentro da teoria do ser humano, da existência, ela não existe na evolução. para mim, né? Você estaciona. Eu acho que, tipo assim, se você chegou nesse nível, regredir, você pode, tipo, regredir de pensamentos, tá ligado, mano? Mas em evolução de conhecimento, você tá estacionado, tá ligado? Ninguém perde conhecimento, só ganha, tá ligado? Essa é a minha teoria. Tipo, conhecimento você adquire... E se você não adquirir mais, você estaciona. Só que aí, a, essa parada de regressão, eu acredito que isso aí que você falou, mano. Por exemplo, se eu chegar um dia e fazer um discurso de ódio, fazer uma parada... É, vamos lá, mano. Eu cometo um erro muito, muito, muito, muito, muito, muito filho da puta, tá ligado? Vamos lá que eu bato em uma, um, bato em uma mulher, tá ligado, mano? Algo, acontece alguma coisa assim. Aí é regredir, tá ligado, mano? Aí você, uhum. vai, aí você vai perder tudo. Sim. Mas conhecimento mesmo, assim, tipo, evolução espiritual, sempre da escala zero pra cima. Sim, pô. Massa, e falando isso, eu me amarrei na sua entrevista ali do no Flow Podcast na parte espiritual, mano. Eu tava fazendo uma caminhada na rua, ouvindo aquela parte lá que, da, que você acredita espiritualmente e tal, que eu achei muito massa, da fadinha no, na rede, várias ideias loucas. Do, de você fazendo voz do, do, do, dos cantores de metal. Mano, muito foda. O flow foi louco. Foi louco, aquele flow foi bem massa e também quero ver essa parada sua aí do metal trap, aí, essa, parada, essa mistura aí que você tá propondo aí, depois eu quero saber mais também. Então, cara, eu trago essa parada nas minhas músicas, mano, com uma pegada de hardcore, tá ligado? com alguns elementos aí que são de peso, pra trazer aquela intensidade, aquela agressividade. Não é vendível, não é comercial, a galera não, não gosta muito, tá ligado? Mas se eu tô fazendo o que eu gosto, pra mim é o que importa, tá ligado? E quem se identifica é importante também, tá ligado? Mas de um tempo pra cá, velho, eu tô também fazendo música comercial, velho. Não música comercial, mas que eu falo assim, usando mais minha voz de outro jeito. Tipo, colocando autotune, mano. Eu aprendi a usar minha voz no autotune. Aprendi a cantar, eu tinha muito preconceito com quem usava autotune, né? Quem vem do boom bap, quem vem do clássico Até aceitar o trap, até aceitar a evolução da música do nosso nicho Eu demorei um pouco Mas hoje eu faço música com autotune normal, não tenho preconceito, mano Quebrei esse paradigma e quero que todo mundo também tenha isso Morro de saudade de fazer boom bap Mas hoje, ultimamente, eu só tô usando mais música trap mesmo, velho Seja com o elemento hardcore ou seja uma música mais calma mas vocês vão ver aí, mano, várias coisas, tá ligado? O Bob 13 ele é muita coisa, mano, tipo, dentro da música. Eu faço reggae, eu faço tudo, mano. Eu não me limito a nada, mano, dentro da música, tá ligado? Por isso que, tipo assim, é um, é um, é um frenético Mundo de Bob, que é o nome do meu primeiro disco, tá ligado? Que um... É que é, é uma alusão fantástica Fantástico Mundo de Bob, o desenho, né? É, foi uma alusão, né? Foi isso mesmo. <risos> Pô, mano, da hora e também um puta apresentador, né, velho? Então, cara, essa parada de apresentador, brother, não era meu pretexto, não, não era minha mano, intenção mano. ser reconhecido como apresentador, não era, mano. Nunca foi, tá ligado? Nunca, mano. Só que foi o que a vida me trouxe, mano. A galera viu que minha energia tem algo a ver aí pra levantar a vibe deles, mano, não sei. Eu acho que é porque eu sou muito espontâneo, mano, eu sou muito louco, assim, tipo, e... As rimas mexem comigo de verdade, tá ligado, mano? A galera fala que eu forço, as minhas reações não é forçado, mano. Se a, tem aquela punch ali, mano, nossa, mano, tem tudo pra você sentir de verdade. Então abra seu coração pra sentir a, a energia, tá ligado, da, das rimas, mano. E, cara, eu acredito que foi essa pegada, mano. Eu comecei ali apresentando robô, eu era um robô apresentando, tipo, primeiro round, então MC começa. Vai. Aí. Barulho para as rimas de tal. Barulho para as rimas de tal. Próxima fase, tal pessoa. Você vai assistir os primeiros vídeos da BDA? Era isso, mano. Inclusive, a gente vai soltar toda sexta-feira flashback BDA, tá ligado, mano? Toda sexta-feira, lá no, no Twitch, na plataforma de live, a gente vai fazer uma hora de programa com as primeiras batalhas da aldeia, tá ligado, mano? Para as pessoas verem como que era lá atrás. Né? A gente sem energia, a gente sem ajuda, com os MCs com um nível totalmente diferente do nível que é hoje, com rimas que hoje são clichês, mas que, porra, naquela época não era ainda, figuraças que sumiram, que apareceram e sumiram, então a gente vai trazer essa essência pra galera saber de onde nós viemos. Porque você, vê um, produ... você vê um produto pronto, um produto estourado, você nunca vai querer... Tipo assim, você às vezes até quer saber como que foi lá atrás, mas... As pessoas, na maioria das vezes, elas só enxergam aquilo que tá na frente delas, mano. Elas não vão buscar. Então você jogar na, cara, jogar na cara delas como que era antes, pra elas falar, ah não, ó, os moleques vêm daqui, mano. Da hora. Tá ligado? Isso é importante. Pô, legal pra caramba. Vou querer ver também. Já vi umas rimas antigas do Reféu, achei muito massa, velho. Muito diferente do que ele é hoje eu, eu me amarro em achar essas coisas antigas Assim da galera, coisa que foi gravada Em casa, eu incentivo muito A galera a lançar, tipo, mano, lança tá ruim Lança mesmo ruim, cara Que quando o seu bagulho estiver bom, a galera vai ver Que foi um trampo, sabe é, vai, vai ver que foi uma, uma, um crescimento Uma evolução Uma evolução, exatamente Então, é hoje isso. em dia eu, Hoje em dia eu penso diferente, mano Hoje em dia eu já é. Porque com o crescimento dos home studios da parada... Cara, na minha época lá, velho 2012 Não tinha estúdio de rap Não existia estúdio de rap lá no interior Não existia, mano Era só estúdio de sertanejo A hora ali da gravação ali Era 300 reais pra mais, mano Você gastava uma nota e saiu uma bosta Tá ligado? <risos> os caras não sabiam fazer nada E depois, mano Os home studios começou a crescer, velho Todo mundo comprando equipamento pra fazer em casa E alcançar uma qualidade legal, tá ligado, mano? Aí, velho, tem gente ainda que grava em microfone de PC, tá ligado? Isso é inadmissível, mano. Pode crer. Não, pô, vai, vai no home studio do Brother ali, que cobra 100 reais, pelo menos, ali. Investe um pouquinho, chega numa qualidadezinha legal. Tem que começar bem já, velho. Hoje, no século XXI, você tem que começar bem já, mano. <risos> Pode crer. Porque agora, agora já não é mais tudo mato, né? É, não é, mano. Tá todo mundo... Mano, antigamente nós tava com o facão abrindo ali caminho, uhum. velho. Agora não, brother. Agora tá, mano. Um mercado competitivo pra caralho. Que, tipo, se a pessoa, velho, já ouviu um... Vamos lá, mano. Ouviu um matuê. Aí tem um moleque que tá começando no trap e já vê, já chega com aquele autotune tudo desafinado. A pessoa já vai e fala, porra, brother. Tá uma bosta, mano. Vai faltar outro <risos> trampo. Tá ligado? <risos> Da hora, Bob Mano. Obrigadão aí pela atenção, mano. É Foi... nóis, irmão. É nós, guerreiro. Tamo junto sempre. Foi mais uma boa vibe aí, como de costume. Sucesso no... nesses projetos novos aí. E na melhor hora eu vou pôr minha cara preta em Baroeri pra ver de perto esse rolê e batalhar. E voltar a batalhar? Você não pretende, não? Olha, cara, eu não tenho muita pretensão de voltar, mas. Todas as batalhas na escola, que a gente faz em escola de segunda-feira, eu participo, né? Mas eu participaria em uma... Assim, se eu tiver um rolê de batalha... Ah, lá no Rio, você não tava. Lá no Rio eu cheguei na final, mano. Olô. Desbanquei todos os caras. No só só perdi pro... ela é, lá no, no, no Rio, você lembra que, que ia ter o, o Nacional, lembro, né? Lembro, lembro. No dia anterior não teve uma batalha ali no dormitório, onde a gente tava? Tem, Aí, tipo, dos do oito... 8... Né, é, dos oito, cinco era do Nacional, eu cheguei na final, mano. Olha aí, ó. Você tá entendendo, brother? Cê tem que voltar, <risos> mano. Por favor, mano. Faz mas... isso por nós. Mano, mas algumas, algumas batalhas em alguns lugares aí que eu tiver, eu, eu prometo. Ó, o Coel vai voltar, irmão. O Coel tá treinando a mil. Mano, ele me manda áudio sempre, falando, negão, vamos voltar, mano. Vamos voltar, vamos quebrar todo mundo. Vamos quebrar tudo. Eu falava... Peraí, eu vou pensar um pouco ainda sobre, depois eu falo com você. Eu tenho vontade, cara, mas eu não tenho mais a, a mesma vontade de me dedicar, por isso que eu não, não arrisco é... a voltar, saca? Eu tô ligado, mano, mas pô, velho, só você tá ali tirando um lazer, mano, brincando, treinar brincando, tá ligado? Liga pro Coel e treina com ele por, por ligação mesmo, velho. Tira no lazer, mototreta, tá ligado? moto treta é monstro também, velho. treta é muito monstro, mano. O, o som seu com ele ficou muito massa também, mano. Ficou muito vibe, eu curti pra caramba, mano. Não, mas cara. eu vou, vou ligar pro Coel, vou fazer um treino. E se, não. E se, eu, sentir no, se eu sentir no coração, eu vou, eu vou fazer umas batalhas. Inclusive, eu perdi uma oportunidade de batalhar no, na aldeia. Que o moleque mandou mensagem para mim, mas eu não vi... Caiu em, em alguma caixa, alguma coisa assim, eu vi muitos, Nossa. eu acho que eu vi um ano depois, tá ligado? E eu falei, porra, mano, eu iria, porque era uma época que eu já tava parado, mas eu ia a convite, assim, tipo, eu fui pra Brasília, fui nos lugares assim, saca? Mas eu tenho vontade de, eu, de sentir ainda a adrenalina da competição, então, em alguns lugares esse ano eu quero fazer uma batalha aí, quero brincar um pouco. Por favor, mano, você vai ter que fazer uma pelo menos na aldeia esse ano aí, velho. Eu topo fazer uma na UD esse ano, me comprometo. Demorou então, velho. É isso, cachorro. <risos> Agora não tem volta, mano. Não tem volta. Já era, pô. Já era. Não vou treinar oito horas por dia, que nem é o Kant, mas uma horinha por dia eu consigo treinar até lá. É isso, mas o Kant também não consegue mais treinar oito horas por dia. A vida dele tá fazendo muita música, muita correria, gravação de clipe, gravação de estúdio. Então ele já não consegue se dedicar tanto. Mas ele não para, né, mano? Ele não para. Ele... Tá sempre arrumando um, uma maneira de batalhar ali e a aceitação dele do público, mano. É como se ele fosse um deus da aldeia agora, velho. Pra tirar o trono dele, velho. Tem que chegar alguém aí pra desbancar ele, velho. Vai ser difícil, mano. Não, ele é muito monstro, velho. Ele é muito monstro. E a, a técnica dele, tipo... A técnica dele é insuperável no, no Brasil, mano. Tipo, eu acho demais, assim, o que ele faz no Brasil. Eu acho demais. Eu até tava falando com alguém no, no, nesses bate-papos que eu, tive que, eu votei numa batalha, que foi ele e o Big Mike, foi uma batalha muito monstra que eu falo, mano, se você tivesse que votar 100 vezes, a votação ia ser assim, 49 a 51, tá ligado? Porque foi muito difícil, mano, ele é muito foda, mano. É, Big Mike também, muito foda, enfim, é muita gente muito foda, mano. Boto fé, irmão, Você é louco, velho, essa batalha dele contra o Big Mike foi, cara... A melhor, assim, de... De você ficar em dúvida, não existe outra batalha pra você ficar mais em dúvida do que essa. Ou o César contra o Drizzy também. Essas duas. Co César de quem foi... contra o Drizzy César contra o Drizzy Puta, campeão. vou ver isso aí. Eu vou de ver um isso aí. Não. Assiste lá, César contra a Drizzy mano. É a mesma fita, velho. Você não sabe pra quem que você vai votar, mano. É tá o aldeia? A... Não, é duelo de MCs, pô. César foi campeão ah, nacional. M... Quando César ah, foi, campeão. É, foi a final, né? Foi. Assiste essa Pode aí, Pode crer. Também. Vou assistir. É, mas se tivesse... Você curte NBA? Cara, não muito, velho. Não Tipo assim, eu gosto do esporte, basquete, mas não acompanho, não, velho. Porque a NBA tem um campeonato que é só de habilidades, assim, que é... O cara tem que acertar não sei quantos passes, não sei quantos arremesso. Se tivesse um negócio desse no freestyle, o Kant era campeão, só de habilidades específicas. Você faz uma habilidade pra outra, você tem que mostrar ele era o campeão, velho. Variação de gol... <risos> De tudo, é. de tudo, as palavras, verdade, mano. Mas aí, é, gostaria de aproveitar esse momento aí, velho, para todo mundo que tá na live, para falar também que dentro dessa programação nova da gente aí na Twitch, toda quinta-feira vai ter a Batalha da Aldeia Digital. A BDA Digital, ela vai ser uma liga de acesso, tá ligado, mano? Para BDA presencial. Como, como que a gente vai fazer? A gente vai abrir pro Brasil inteiro, tá ligado, mano? Os MCs, eles vão batalhar das suas casas, os fãs também podem batalhar, né? Tipo, MCs e fãs que querem batalhar com a gente. Toda quinta-feira lá na Twitch a gente vai estar tá fazendo via Discord. Igual a gente está fazendo agora as edições com a... Tá ligado? Caraca, mano. Da hora fazer... demais. Aí a gente vai fazer aberto para o público, mano. Para todo mundo. A gente vai fazer sorteio no sorteador online, né? Vai colocar o nome de todo mundo lá até uma certa hora para class... inscrever. E vamos sortear. Aí a gente vai dar vaga garantida pra outra semana Só os finalistas Tá ligado? Só os finalistas vão ter Vaga garantida pra outra semana E aí vai começar um rankzinho E é um rank de um mês Aí no final daquele mês Tá ligado? O que fez mais pontos vai ganhar uma vaga, mano Aí se o cara for lá do Amazonas E quiser batalhar na dele, ele vai dar um jeito Vai ter que vir batalhar Tá ligado? Caraca, mano, que da hora, mano Vai ganhar uma vaga, Caralho. vai ser tipo isso Entendeu? Pô, demorou, então fica aí o convite aí pra quem tá vendo aí Batalha da Aldeia toda quinta é online Isso, toda quinta-feira vai ser online A gente vai começar, eu acho que a é partir de semana que vem A gente vai fazer Nossa. todo um merchan aí A gente vai fazer toda uma divulgação Uma parada legal aí com artes, divulgando legal E é isso, meu, a gente precisa Porque lá na aldeia, mano, cola mais de 100 pessoas pra rimar às vezes Cara, é incrível, mano. A gente, a gente tipo nunca imaginou que ia bater mais de 100 MCs pra se inscrever, mano. E cara, <risos> só um vai ser campeão e só 16 vai batalhar, mano. Então imagina que 84 pessoas ficam de fora, mano. É triste Caramba. isso, Caramba. cara, mano. Sim, né? aí, a gente, aí a gente já faz o quê? A gente dá vaga garantida pra batalha do Vila e pra batalha da Leste. Então quem é campeão no Vila e quem é campeão na Leste já ganha vaga pra aldeia. Já Sim. é, já é, já dá o quê? Já dá um up nas batalhas do Vila da, da da Leste. Os MCs já vão para lá, já, para conseguir essa vaga, tá ligado? Então já movimenta a batalha dos caras e a disputa para ganhar a vaga na aldeia fica, velho, é um prêmio, tá ligado? Um puta prêmio, mano. Caramba, cara. Legal pra caramba. Então, molecada, fica atento aí que provavelmente a partir da semana que vem, na quinta... BDA online para todo o Brasil, para quem é fã, para quem é MC, tá aí uma grande oportunidade. É isso aí, galera. BDA digital, né? vai ser chamar BDA digital. BDA digital, mano. Até o nome, até o nome soa bem, mano. BDA digital. <risos> e aí. aproveito também e deixo o convite para quem é seu seguidor que tá aí, que essa semana tá rolando a minha segunda semana da jornada do MC. São quatro vídeos online com, com aulas.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 Aí, ó. Essa é a oportunidade, mano. Gratuito, Garnier? É gratuito? É gratuito, gratuito. Porra, brother, aí, ó. E, cara, eu queria conversar contigo depois, em particular, mano, dos bagulho aí que a gente tá pra fazer, mano. Esperar passar essa porra do corona aí pra voltar tudo ao normal. Pra gente entrar nas escolas junto com a BDA, vai, Você representando a BDA, tá ligado, mano? Aham, uhum. da a hora, gente... vamos conversar sobre. A gente tem uma ideia da hora aí, mano, pra gente fazer aí, velho. Começar, mano, a entrar nas escolas do Brasil afora aí, mano. Mano, é o, é, o, é o caminho, cara Eu Não sei se você sabe que na, na, na trajetória do Racionais né, que Você vê que ele tem gerações e gerações de público Eles começaram, jovens, fazendo muita escola, oficina em escola No governo Erundina, no início dos anos 90 Então, muitos daqueles moleque que estão tá com 50 anos hoje 50 não, mas uns 40 tiver, Teve oficina com Mano Brown, com Ed Rock Imagina a referência sonora que você tem com o cara na sua frente. Eu nunca esqueço o cara que foi na minha escola falar o que, que era o rock, mano. Até o cara foi no meu show de lançamento, ele veio me dar parabéns pelo meu show. Eu falei, mano, eu que dou parabéns pra você, porque eu estava na sua aula na escola sobre rock eu sou apaixonado por rock por causa de você, mano. O cara, o roco, velho, nem lembro disso, foda, pá. Bem... Que foda, mano. Essa é a pegada, irmão. Vamos fazer revolução juntos aí, mano. Porque nós temos muito pra fazer muito pra trabalhar. E, cara, na quarentena tá todo mundo meio que de perna pra cima, mas nós tá aqui, velho, queimando neurônio, mano, pra caralho, fritando mesmo, literalmente queimando neurônio também. Mas, enfim, sempre fazendo a baralha acontecer, mano. Pode crer, se diga na referência. É isso aí, mano. Mano, satisfação, sem palavras. Obrigado. Depois Bom, você, a gente vai trocar essa ideia. E me manda um livro, depois me manda o nome de um livro que você tá lendo e eu vou mandar um também, vou postar no Stories, marcando o Flávio Silva aqui, duas referências nossas aí. Eu não leio, velho, Eu não leio, mano. Então manda, depois você me manda um conteúdo que você tá curtindo, que é fora do rap, um conteúdo que você tá curtindo. Fechou, aí, aí eu tenho bastante. Porque, cara, Demorou, pra mim ler, velho. Cara, para mim ler, mano. É muito hard, velho. Hard mesmo. Eu leio mais pelo computador mesmo, livro mesmo. Não pego pra desvencilhar um livro do começo ao fim. Eu nunca tive esse costume por conta, velho, do meu jeito. Véio. Eu acho que eu tenho dislexia. Eu acho que eu tenho, eu tenho algum nível de dislexia, tá ligado? Porque, tipo assim, dentro da sala de aula, o professor começava a falar, eu prestando atenção, prestando atenção. Aí, ele entrava na minha mente e aquela parada que ele tinha falado virava um filme na minha cabeça. E eu entrava dentro daquela parada que ele tinha falado, e na hora que eu voltava pra minha realidade, ele já tava falando de outras coisas, então, mano, isso, é um... eu assisti um filme que fala sobre dislexia, é exatamente isso que eu passava dentro da escola, tá ligado, mano? O professor, ele tava falando de uma parada, eu entrava naquele assunto, mano, que virava um filme na minha mente, e eu ficava surdo, tá ligado? Minha mente funcionava de um jeito que lá dentro da minha mente já tava virando aquele filme do que ele falou, eu aprendi o que ele falou naquele filme, e na hora que eu voltava, ele já tava falando de outras coisas, tá ligado, mano? Então uhum. a ciência tem um pouco disso, tá ligado, mano? Sim. E eu, eu acho que o livro, mano, quando, quando eu começo a ler um livro, eu entro naquela, naquele parágrafo, mano. E eu fico naquele parágrafo, mano. Mó tá ligado? Pô. Aí na hora que eu volto, mano, minha mente já tá cansada, tá ligado? Eu não hum. consigo ler muito, mano. É isso que acontece comigo. Pode crer. Cara. É literalmente o frenético mundo de Bob. É, e eu sou hiperativo também, eu não consigo ficar muito parado, velho, eu gosto de, mano, tá milhão, pra lá e pra cá, eu, todos os meus trabalhos, mano, tipo, basicamente foram na rua, eu trabalhei já com Photoshop sentado, mano, no computador, mano, eu já trabalhei com meus amigos um, um ano, assim, velho, foi cruel, porque fica trancado pra mim não faz bem, tá ligado, eu gosto de liberdade, é. Uhum. Aí eu trabalhei como agente comunitário de saúde, passei no concurso da prefeitura, passei no concurso da prefeitura, trabalhava na rua De casa em casa, cadastrando o hipertenso, cadastrando, vendo quintal para ver se tinha foco de dengue Era vários bagulho, aí depois eu, eu trabalhei no censo 2010, contando a população, eu ia nas casas, cadastrar as pessoas também Então sempre na rua, depois eu fui carteiro eu sempre arrumei trabalho na rua, mano. E aí eu apresento um bater na praça, tá ligado, mano? Então eu sempre na rua, velho. Bagulho não cê se tá é apresentar tá não, velho. Da hora. E nós vamos levar a Rua pra escola esse ano, nesse projeto aí que você tá falando aí. Se Deus quiser, mano. Se Deus quiser, mano. Vai acontecer, brother. Tamo junto. Tamo junto, meu mano. Um abraço. Obrigadão, bora. Um abraço, Tão galera. Obrigado a todo mundo que acompanhou a live do Garnet aí, mano. Quero ver todo mundo seguindo ele. E você que tem vontade de aprender a rimar, mano por favor, mano, vai lá no link da bio dele, mano, e aprenda os métodos aí, em quatro vídeos, aprender pelo menos a rimar no ritmo, mano. Se você conseguir rimar no ritmo, já é já, mano, já é MC. Já pode tirar a carteirinha. É, já pode tirar a carteirinha do, do ritmo e poesia, velho, já era. Véio. Da hora. Massa, mano. Satisfação, Bob. Olha lá o Brubius, deixa eu queria deixar um salve pro Brubius aí, cachorro louco. é Irmãozão meu lá do interior, pô. Pedi, oh, pra... Da história... hora. Pedi pra contar a história que o cachorro mordeu meu dedo, esse arrombado aí. <risos> Trabalho de carteiro. Já levei mordida de cachorro, mano do céu, véio. que raiva. Véio. De carteiro? Trampando de carteiro? É, levei mordida lá em Tupã, levei mordida aqui em Barueri, de um filhote de pitbull. Caralho, mano. Embaçado, Tem dá outro... pra você mandar um... Um disco alguma coisa assim, para quem já levou mordida de cachorro até que eu cheguei longe. <risos> <risos> Massa, Bob. Valeu. Satisfação, irmão. Satisfação, Obrigado Bem, por estamos, tudo. Irmão. Tamo junto. É nóis. Valeu. É nóis. Um abraço. Valeu. Valeu. É, rapaziada, essa aí foi a live com o Bob13, mano, foi, acho que bate, batemos um recorde aí, a live mais longa, espero que vocês tenham curtido, é, amanhã tem mais, e, porra, é isso aí, mano, agora, eu até queria, até, eu vi que mandou, uma galera mandou é, solicitação, eu até ia atender uma pessoa aqui, é, porra, mano, vou atender uma pessoa aqui, vamos ver, só pra fechar aqui, Pessoal, pode fazer uma pergunta. Brisei nisso aqui agora, mas já agradecendo aí todo mundo que participou. Rapaziada, satisfação, obrigado. Na minha bio lá tá o link lá do Jornada DMC, MC, onde você pode aprender lá uh, um pouco sobre rap, sobre rima, né? Existem vários métodos, eu desenvolvi alguns, eu sou. Adepto de alguns E vocês podem ver isso lá no Jornal da MC Link na minha bio, cadastra lá Assiste é, Amanhã tem mais live, cara Amanhã tudo indica que a live vai ser com o pessoal do Rimas HD E é isso aí, rapaziada Uma bom, bom fim de terça Lavem as mãos, passem álcool gel E tamo junto Valeu